tratou-se, enfim, de um pretexto para para torturar, a ah, torturar uh, pessoas incômodas, atingir adversários políticos. Nós aguardamos as investiga as investigações. a ah, de forma queremos investigações mais céleres, mais profundas, mais imparciais e independentes, de forma que toda a verdade possa vir à ribalta. Porque aquilo que, que, que, que, que... as informações que nos têm chegado é, é, apresentam muito pouca consistência. É? São informações com muitas incongruências, muitas falsidades, é? o que nos leva, de facto, a acreditar que tudo isto foi uma, uh, não passou de uma encenação, um, de, uma, de uma montagem uh, para, como eu disse, atingir os adversários e atingir, talvez, interesses uh, inconfessáveis. O que pode estar por detrás de tudo isso é o endurecimento do regime, não é? é portanto, portanto, buscar formas para calar os opositores, um, é, de, de alguma forma neutralizá-los um, e poder, enfim, é, transformar São Tomé e Príncipe num estado ditatorial em que posso e mando, não é? passando por cima das instituições democráticas.